Fala player, beleza? Willzer aqui, já faz um tempo que eu não trago um vídeo, já expliquei para vocês que ultimamente aí estou focado na entrega de alguns trabalhos e também mudei de trabalho, então tô, estou um pouco sem tempo, mas aos poucos volta ao normal. Espero que todos vocês aí estejam bem e hoje eu trago ah, uma gameplay de Battlefield 2042, estou jogando na beta no Play 5. E a ideia é hoje a gente fazer uma gameplay, eu não tenho uma opinião formada sobre o game Joguei já bastante, tô jogando aí uns dois dias E assim, cara, é muito mais, pra ser sincero, muito mais frustração do que, do que felicidade aqui, viu Porque o jogo não tá 100%, obviamente é, uma, é um beta aberto Mas confesso pra ti que às vezes eu tô com uns probleminhas aqui Tudo bem que tem a minha ruindade, né mas vamos lá. Eu vou jogar aqui é, de... Jesus. E aqui de loadout eu vou pegar... Vou pegar M5 é, de secundária pistola. Vou pegar granada. E vou pegar aqui... Vou pegar isso aqui, a Um lança-foguetes. Vamos tentar... Nascer em algum lugar. Então é isso aí. O jogo ele tá lindo. O jogo não tem o que falar. Tá lindo. É, o legal é que você consegue criar o seu loadout durante o jogo, né? Apertando L1. Você tem a opção de mudar várias configurações da arma, cara. Isso eu acho fantástico, ó. Você pode mudar o tipo de, de munição. Você pode mudar a, qual que vai ser o, a lente ali que você vai estar tá utilizando. Tem, você chama um cachorrinho meio doido aí. O tiro já comendo aqui, ó. Battlefield é isso aí, ó. Tiro de 5 quilômetros e você achando que vai acertar. Aqui, o esquema de jogo é bandeira, né? É o Conquest... E vamos pra cima e vendo o que dá. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Mano, esse jogo, enfim, né? Quem é muito acostumado ao Call of Duty sofre nesse jogo aqui. Apesar de eu ter jogado 4, cara, muito, muito, muito. Ele trouxe bastante coisa do, do Battlefield 4, tá? Enfim, esse jogo aqui, ninguém ninguém salvar ninguém. Olha, só porque eu falei, o cara ia me salvar. É. Então, o jogo ele tá cheio de bug. Tá cheio de bug. O bicho pegando, bicho pegando, o bicho pegando. Vamos ver onde eu tô, onde eu tô. Onde é que eu tô? Então vamos lá pra C1. Aí até minha mãe... Minha... Ixi, ixi, Mano, eu... não sei porque eu carreguei. Ah. Mano, eu nem sei o que me ma... Foi lança foguete, velho. Deixa o bicho pegando aqui já. Ah, o cara já vai querer me ferrar aqui. Caramba, eu tô com uma munição Foi. E morreu Vou pegar aquela munição que é mais forte, mas ela tem menos projéteis, né? Tem menos bala Mano, você vê, assim, que eu tô falando que é frustração, né? Eu acho que eu matei um cara só que tava parado até agora Não mereço isso Onde estão os caras? Onde estão os caras? Abre o olho Cadê? Cadê o maluco? Ah! Na hora que eu ia pegar o cara Na hora que eu ia pegar o cara Acaba o jogo É o que acontece, toda vez que você vai jogar você tem que entrar numa sala em andamento, né? Dificilmente você vai entrar numa sala fechada. São 128 players, né? Então... Pra PS4 e... Pra, aliás, pra nova geração. Xbox Series e... A, pra Playstation 5. Ah! Ó, essa aqui acabou de começar, legal. Só em uma partida, cara, que eu peguei... Deixa eu conquistar essa maneira aqui com a galera. Que eu... Que eu consegui passar... É, é, ver o furacão, cara. Nossa! Deixa eu ver que arma que eu tô. Vou pegar esse carro aqui. A galera vai ter que. Ir, porque antes era mais fácil você reanimar, né? No 4, cara, era rapidão você reanimar. Cara, a gente tá dominando, aqui Tá dominando no geral. Ô, Putz, você tá lá do outro lado, mano. É, ué. Vamos lá nascer vai tentar tomar C. E aí fica essa, essa briga de cachorro, né? Quer entrar? Vambora. Vamos lá. Ah, yeah. Vamos nascer. Vamos desmatando tudo mesmo. Oh, pegar essa tudo. Matar na. Olha, você facada no errada. vácuo. Deu uma facada no vácuo ali no meninão. Mano, é fogo, cara. Eu não. Eu juro pra você, velho, que não. Eu sou obrigado a falar. Que eu não, não acredito, mano. É bizarro isso. Calma, é merda! Bom, vamos pegar um... Que é onde o teammate tá. Porque aqui deve ter algum maluco. Opa, não é não, não é não. Olha, olha, olha. Safado, safado. Onde, onde, onde o cara tá, mano? Não vi o cara. Você não matou. Eu não matei o cara, hein? Tá vendo? Aí tem hora que não funciona, velho. Isso que me deixa pé da vida, mano. Ele tá uma porra. Porra, aí vai ter que pegar. Puta, eu vou ficar passeando aqui, mano, um tempão. E aí tem que ficar fazendo um cooper no meio do mato. Ô, oh, mano, tá te falar, Dois mil anos depois. Caramba, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Nossa, velho. É, esse jogo é frenético, frenético. Muito doido, o.. É bravo. Matei dois, matei dois, pião Matei mais um Tô louco, tô louco, vem em mim tô, tô louco Uhul, uhul Eu bati a cabeça Meu, esses aviões, cara, tá Tá muito desequilibrado porque você dificilmente você é, você não consegue ter isso teleguiado direto você precisa de um parceiro que vai fazer o que vai fazer a marcação e depois você lança o foguete beleza pegamos dois aqui deixa é o foguetão subindo lá ó Marcos, gostoso, os mapas estão muito interativos velho ah peguei você Porra! bicho bicho tá pegando bicho tá pegando ó oh, tira tira tira meu Deus do céu ah, essa partida foi fácil falando, até tira. Até joguei melhor que, a, que as outras, né? Mas, mas mesmo assim, você vê que é um negócio meio difícil, às vezes. Outra partida aqui, cara. Ah, entrei outra partida aqui no meio já, na realidade. Eu vou pegar isso aqui, ó. SMG AK-30. O resto eu não vou mudar nada. Eu vou entrar aqui na D2. Opa, só aqui. Ixi, ó, oh, danos, danos doideira, danos doideira na tela. Dando doideira, dando doideira. É lamentável. Isso aqui, cospe bala, hein, velho Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta Vamos jogar granada aqui, ó Vamos jogar granada na galera, vamos jogar granada na galera vamos jogar granada na galera O que aconteceu? Acabou a munição, velho? Porra! Olha o pau quebrado, eita porra. Eita porra! Mano, não mata, velho! Tem um esqueminha aqui, ó, que dá pra fazer na torre Nessas torres aqui, ó Vou mostrar pra vocês, tem esse cabo aqui, a gente sobe, ó Depois a gente, lá de cima, a gente vai pro lado de paraquedas só que demora pra sumir, né, mano? A galera tem que dar uma melhorada aí no... A gente dá uma acelerada ali, ó. Eu vou querer pegar, fazer a baguncinha lá na B. Lá, lá no topo da torre, lá. Ixi, mano, ixi, mano, ixi, mano. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Corre. E Ah, essas duas aqui estão ok. Tentar defender aqui. Podia ter um furacão, né, mano? Acho que não vai ter furacão, não. Cara, a gente vai virar, hein, mano? E aí, cara, não acho ninguém, mano. Ganhamos? Perdemos ainda? Ah, te catar, -tá, velho. Bom, começou a partida, player. Ah, agora sim, hein. Ah, morre! Cara, eu ia ficar muito bravo, cara, se eu morresse. Tio é. tio, tio não é tão ruim assim não. Não. Cadê, galera? Pegamos, pegamos. Meu, meu time é muito bom, velho. Ah! Deixa eu ver essa bazuca aqui, vagabundo. Você ia sofrer. Cuidado aqui que o negócio tá congelando. Nitrogênio. Oi! Faleceu! Ó, oh, dificilmente Ó, ó, ó, ninguém te cura, velho. Você vai agonizar até o fim, cara. Até o inimigo ter mais piedade. É a verdade. Ó, oh, o cara tava com meia vida, velho. Morreu! Ixi, mano, deu. Tá dando um chute... Calma, é merda! Olha isso, mano. Cara, matei, velho É, tá bom Olha isso, velho E nem na cabeça eu acertei E nasceram uns eu não vi aqueles dois, viu, mano Vi um só, os outros dois eu não vi, não Não vou mexer em nada, não Eu tô brabo Eu vou na minha mesmo, mano? Ó, oh, mata, não mata, mano. Eita, nós, tá tudo vago CPF cancelado. Cara, parado, eu mato, velho. Ah, um furacão, velho. Olha aí, só o um furacão, mano. Pega! <risos> Conseguimos pegar o furacão aqui, ó. Nossa, velho. Nossa, nossa. Vamos por o do furacão aqui, ó Aqui tem coragem Nossa, velho Meu Deus do céu Nossa! <risos> velho. Sai, sai, sai Cadê o paraquedas? Não, não, não Deixa eu voltar, deixa eu voltar Nossa, velho Olha isso Que louco Onde eu tô, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não. Eu tenho que voltar pra cá, pô. Tenho que voltar, senão eu vou morrer. Isso, isso, isso, isso. Nossa, onde eu tô, velho. Olha aquele animal, mano. Não, essa questão climática aqui dá um negócio no jogo, né? Mas. Opa, sai. Volta, volta, volta, volta. Volta, volta, volta, volta, volta, volta pro mapa, desgraça. Volta, senão eu vou morrer. Morrer. Dá um negócio diferente, né? Que ah, okay. é igual um boneco. Aí beleza, deu para ver como que é o que é o furacão, tufão, tornado que seja lá. Olha, mas olha que legal velho, de longe. O maluco é brabo O negócio é bem feito, hein, mano. Tá da hora lá o bagulho, o bicho pegando lá. Ah, já era, né? Tem nem que fazer mais. Mas galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Aquilo que eu comentei o jogo. Tá um jogo bonito, mas assim, cara, tem que melhorar muita coisa, no meu ponto de vista, tá? sim joguei muitos... Eu joguei e comecei a jogar Battlefield antes de Call of Duty. E esse jogo aqui tem muito que melhorar. Tá bonito, tem algumas mecânicas novas, tem uma, tem uma novidade... Tem, tem algumas novidades, enfim, os gráficos, uma geração, mas, cara, para por aí. O jogo, eu acho ele muito travado, né? O controle, o jogo não tá dinâmico, você morre... Cara, ninguém te salva, deploy demora, você vai sair num lugar lá do outro lado, não tá dinâmico. Beleza? Mas, enfim, eu acho que tem muito para melhorar. É uma, é, uma, é uma versão beta, então vamos torcer para que melhore aí, para que a gente consiga se divertir. Beleza? Player, vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! Não se esqueça de se, de se inscrever.